Deve ter gente que acha que eu tô brincando, né? Que essa rua aqui tá com a iluminação perfeita. Mas olha aí, ó. Terceira vez em poucos dias que novamente a luz fica apagada. Com o Almirante Marcos Leão, 466. 510. 594. 670. 810. Isso aí, Já sabe no escuro. Olha lá a torre de novo: os prédios com luz, e aqui esse escuro, esse escuro. Daqui a pouco o cidadão tem que sair com uma lanterna, né? Ou uma vela aqui. Então contar com a luz dos carros. Agora é impressionante, né? Esse ilume é uma incompetência absurda, porque eu... essa vai ser a sétima reclamação que eu faço. E eles simplesmente ignoram a reclamação. Não tem providência, não tem nada. Isso aí escuridão total bom quem voltou no Kassab se ferrou né pelo menos quem mora aqui né